O senhor Fernando é, é aqui da. Como é que chama esse, esse trabalho do senhor aqui? FBF Portões. Portões aqui, mas é portão, porta e até lancha tá aí eu vendendo uma lancha aí, ó. Que é fabricação. O senhor que construiu mesmo? Não, como é que é? O senhor comprou? Não, compra e revende, né? Então é. um caminhãozinho para vender. Aí, ó. E o senhor Fernando tá falando aqui uma coisa que eu fiz questão que, de fazer um registro. É que ele já há um tempo, ele dedica a vida dele no final de semana a evangelizar. Isso, todo assim, fim de semana, o trabalho de segunda a sexta, até 5 horas, sábado até meio dia, ou às vezes eu viajo no sábado, eu fico sábado, domingo, mas segunda domingo à noite já estou em casa para estar no outro dia no serviço, né? então todo fim de semana, é uma coisa que eu quero deixar bem claro, não é pecado pescar e ir para a beira do rio, não é pecado. Só que eu, na, as obras que Deus fez na minha vida, as obras tão bonitas, tão grandes, então todo fim de semana eu dedico a evangelizar, falar da grandeza de Deus, da salvação, da vida eterna. E se eu for para a do rio, que as coisas dá ouvido para a minha carne, eu acho que eu estou roubando o Senhor. Podia estar trabalhando para o Senhor, evangelizando, porque você vê, ele cuida de mim, me veste, me calça, me prepara tudo pra mim. E então eu tenho que ter prazer também por ele. Então, na, quantas almas aí é, está aí bebendo, fumando, jogando, indo pra beira do Rio. Isso é engordando a carne, engordando a carne. É o maior inimigo nosso é a carne. Então o que que eu acho? Eu acho fim de semana, eu viajo, vou falar da grandeza de Deus, da salvação, da vida eterna, no céu, reino de Deus. Então eu quero estar na Seara trabalhando. Se eu estiver lá na beira do rio, alguma coisa, eu acho que eu estou roubando o Senhor. Eu podia estar trabalhando para o Senhor, né? Então não estou fazendo nada. Então eu acho isso sim. Às vezes nós viajamos fim de semana. E aqui no meu trabalho, por exemplo, de segunda a sábado. Aqui às vezes tem dia que eu deito é e cá a boca doente. Tanto falar da grandeza de Deus, da salvação, anunciar para o povo que vem aqui também. Tem o maior prazer, assim, de chegar. Igual essa semana, ontem, ontem mesmo, chegou um homem aqui com um monte de corrente no peito, bastante mesmo. Um punhado de cruz, aquelas coisinhas, e a camiseta dele tinha uma foto. E eu pensei, que foto que é essa na camiseta? Foi Jesus Cristo. Fé Jesus? É, Falei, o senhor lê a Bíblia? Eu falei, não. Falei, deixa eu falar para o senhor que, que jeito que era Jesus Cristo. Esse Jesus Cristo, o senhor ele não precisava nem ter um traidor, deixa eu falar para o senhor. Jesus Cristo é igual Zahia, na rua em 53, ele não tinha nenhum parecer, nenhuma formosura nenhum para que nós olhasse nele, achasse graça. Mas muitas as vezes nós viaria até o rosto para outro lado, porque se tornou menor do que os homens para que fizesse o menor do que os antes que os homens, para fazer nós conhecer a Deus. Então não tinha nenhum parecer, Isaías fala assim, ele era como raiz de uma terra seca, não tinha nenhum parecer, nenhum formosura, para que nós assim, ele agradasse dele Então eu falei para ele, ele estava com as cruzes no peito assim, eu falei de quem que é essa cruz? Ele foi de Jesus Cristo. Eu falei, o senhor tem que prestar atenção, o senhor está carregando né? a cruz do ladrão, né? porque tinha três, né? como é que o senhor afirmar que é é o senhor, né? Então, a cruz que o senhor tem que carregar é tuas provas, angústia, luta, aflição, tribulação, tuas guerras, tuas dificuldades, né? Ser sincero, ser reto, fazer diante de umas pessoas pessoa de uma pessoa que marquina o mal, o senhor ser verdadeiro. Essa é a cruz que o senhor tem que carregar, não é essa aí, né? Então nós conversamos muito ontem, então eu acho, eu acho assim, é, nós tá vendo que as coisas estão nos últimos momentos, não tem tempo para nada, e bem-aventurado é o homem que na lei de Deus medita de noite e tem prazer, além de viver ela, ainda compartilhar com o outro, falar da salvação da vida eterna. Isso é muito bom. Gravando aqui, que eu sou Fernando, né? Fernando... O nome do senhor completa? Né? Fernando Batista Fabiano. Fabiano. E, e ele já tem um bom tempo, que ele trabalha com reciclagem. Mas a reciclagem dele, ele, ele selecionou. Hoje, fazendo uma reciclagem, não trabalha com papel nem com plástico, né, só Não. É só mais é, um tanto de pia, é, fogão. É, panela, é, tanta coisa bonita, né, que iria para o desmanche, né, portão, é, a gente tem todo tamanho aqui, toda e coisa bonita, coisa boa, né, isso aí é, é, ajuda muito a cidade, né, dando a oportunidade às pessoas mais, mais simples, né, de comprar uma coisa, levar para o rancho, pra, a casa, né, é, Construir uma casa ali, vem cá, tem muita coisa boa num preço bom. Isso é muito importante. Eu sou freguês aqui, já comprei e o senhor Fernando sabe é, atender as pessoas com carinho, com atenção e atender as necessidades, né, Sr. Fernando? A gente esforça, né? Estamos no nosso lado das fraquezas, esforço para dar o um de melhor da gente, né? porque é prioridade mesmo é. Honrar o ser humano, né? o ser humano todos eles, seja que for, até inclusive, é uma coisa engraçada, estar tá comentando com alguém. Nessa terra tem estrupador, tem bandido, ladrão, gente, tudo quanto é gente, gente honesta, direito, mas eu aprendi a amar as pessoas com, com amor amor assim, que o Senhor colocou no meu coração, nas minhas orações, digo assim para o Senhor, Senhor, não condeno ninguém, não. No último dia não sucha ninguém no fogo eterno, não. Tem misericórdia, liberta, poderoso é o Senhor para fazer de novo. Porque muitos, a cabeça não ajudaram, muitos, não foi revelada a graça do Filho de Deus, muitos não recebeu os dons necessários, porque o dom de Deus é uma alavanca na nossa vida. Está nas minhas orações, eu oro a Deus. Senhor não condena ninguém, não tem misericórdia, porque... Nós vivemos nesse mundo que nunca fez nada de bom para nós, um mundo que sempre nos maltratou, judiou, e às vezes as pessoas não dão conta de ser suchado no lar de fogo eterno. Então eu peço para o senhor, senhor ter misericórdia de tudo, até o cara cometeu os maiores erros na vida dele. Ele não viveu e não deixou a sociedade viver, quer dizer, não teve paz nem para ele mesmo uma pessoa dessa lá no fundo da prisão, às vezes condenado para o resto da vida lá, se ele dropou o joelho no chão, fazer uma oração a Deus de alma, de coração, que sai lá da entranha da alma dele, umas palavras que confere com o coração, poderoso é Deus para mandar um anjo e lá fazer um outro, juntar tudo, fazer um fecho, colocar no fundo do abismo e libertar ele por completo. Amém. Poderoso é Deus para fazer isso. É uma obra grande, né? É, tem que partir de nós. Se não partir de nós, é parar de é. Ô, Sr. João, o senhor Fernando, você tá com dois secretários aqui, ó. Esse aí é o Arthur e o Rafael. O Arthur, Neto, os é. Neto. É, pode atender lá, seu Fernando, devolver, não ler, né? A gente tá precisando ah. de um vidro. Assim quando tá saindo? Qual que é o Rafael? Ah, porque se quiser Ah, pra cá tem? É, mas senti. Aonde que você estuda, Arthur? Não, na verdade, eu é só previsar a porta nossa quebrou, para o vidro, mas é, é temporário. é assim Ah não, a gente tem as medidas certinhas. Aí ah, eu tô na segunda tá. série. Segunda série? Parabéns, viu? Parabéns. São Fernando, Oi. valeu então. Que Deus abençoe o senhor. Que testemunho bonito de fé e de desafio para as pessoas, né? É. Isso, aí, isso aí é muito importante. E o é. senhor tem dois aí, ó. Varões. É, dois ajudantes. Ajudante. Esse aqui. Aquela máquina Singer lá, seu João São <coughs> so, Fernando. É. E está à venda também? Como é que é? Cara, sai por 900 reais, mas tá com a máquina tudo. É um relíquio a antiguidade, né? A antiguidade já tem muita coisa antiga aqui: grade, portão, banheira, piscina. Esse aqui, por exemplo, não sei se dá para o senhor localizar ali, ó. Aquela banheira ali, ó, de baixo, ela pesa 380 quilos e ferro fundido. Aquela pia é. de cima é uma pia lá. E aquela outra de cima, aquele lavatório, ele tem 150, 160 anos que lavatório. Eu só sei que tem duas peças que eu sei, uma aqui em Uberaba, outro em lugar nenhum mais. Galaheli, aquela relíquia. É coisa, coisa preciosa, é. né? É, tem muita coisa antiga mesmo. Que tem gente que gosta de, de, de usar e, e, e conservar, né? A história. É. Agora, é portão, o senhor tem cada portão aí que é coisa chique, né? Portão, tem bastante portão antigo. Antigo. Aqueles tachos de cobre à sua direita aí, ó. É. É, os primeiros tachos de saiu, ele é tudo cobre vermelho, que os é. primeiros saíram, os cobre verdadeiros. Aí ó. Verdadeiro. Aí, ó. Tem muita coisa bonita aqui. É aquele maior aquilo é lambique, ó. Alambique. É. é. Então... Uma peça rara também. Uma peça antiga. E aquele tachão grande ali? Aqueles lá que os primeiros tachaios, né? Que é cobre vermelho. Cobre verdadeiro, Aqui está precisando de um limão, mas uma, um, um punhado de sal para limpar, é, fica ele bonito, fica bonito, né? É isso aí. Fritar torresmo. Isso. É isso aí, Sra. Fernando. Oh, parabéns para o senhor e, e pelo trabalho do senhor. Aqui é a Avenida Santa Cruz? 1890. Franca e região, querendo... É, às vezes, ah se alguém quiser, às vezes, sentir de ligar pra nós é, Pode falar é, um. Nós gostamos muito de conversar nas coisas Deus, que nós oramos muito pro celular com as pessoas Tem orado muito com as pessoas pro celular Deus tem selado com a promessa Deus tem a vezes, convertido alma veio ver pessoa é, Esses dias eram de madrugada Chegou um casal aqui, me chamando aqui que não conseguia dormir, estava numa guerra danada, eu chamei esse para dentro, e nós drogamos o joelho, foi buscar a face de oração, Deus selou a esposa dele com a promessa, né? Coisa, então, nós gosta muito. Às vezes, se alguém sentir de ligar para nós, eu tenho um celular meu. Qual que é o número? Aqui é 16, a área, né? É 9911-0909. Fernando. Fernando. Isso. Aí, ó, é um... um um reduto, você está aí com... enfrentando uma tempestade e precisa de uma orientação, o Sr. Fernando está aqui e ele se dispõe a fazer esse trabalho tão bonito, <risos> para a glória de Deus. E o Deus... Sr. Fernando ele é da Igreja Congregação Cristã, no Brasil, no Brasil. um trabalho muito bonito. E Deus recompensa o senhor também... Porque é. a, a coisa mais bonita no homem, é um é. homem espiritual. Ele dedica as coisas primeiro do reino de Deus, que seria as coisas espiritual. A gente vê no senhor assim, que o senhor, o prazer do senhor não é as coisas material, é as coisas espiritual. A vez o senhor faz um vídeo aqui, faz um vídeo ali, mas a intenção do coração do senhor é ajudar todos todo mundo naquilo que o senhor pode ajudar porque um conselho vale mais do que dinheiro uma palavra amiga não tem nada que substitua isso aí então a gente vê o trabalho que o senhor anda prestando às vezes vai no lugar vai Obrigado, luto, lutando Fernando. esforçando para que todos de uma maneira, do outro, direto ou indireto, venham ajudar, Senhor. Que Deus recompensa o Senhor por tudo isso. Tudo que é feito de coração diante de Deus, grande a recompensa também. Amém. Entendeu? Muito obrigado, Sr. Fernando. É um abraço. Se você Amém. quiser ver mais a história do Sr. Fernando, eu tenho aqui no canal. Só você procurar aí, colocar o nome dele que você vai aparecer aí. Gente boa. Hoje está aí com é, os netos aqui, ó. Né? Sexta-feira, dia 20... não, dia 6, né, ou 5? Hoje é 5, né? 3? Não, três. é 3. É 3. É 3 de fevereiro de 2023. É. Não, fevereiro março. não. De março. Anta, minha é. cabeça três não tá três, mudando. É 3 é, do 3. É. 2023. É. E o senhor está com um galos bonitos ali, viu, senhor? É, eu estava criando, né? deu doença, morreu tudo, né? agora começando de novo. Parabéns. É isso aí, vamos para frente. Amém.